E aí pessoal, estamos aqui para o segundo episódio da nossa série Vila Radicore Que droga, esqueci de colocar a textura Merda E aí pessoal, estamos aqui para o nosso segundo vídeo de Vila Radicore Vocês podem ver, eu já consegui colocar os corações ali embaixo Aí colocando uma textura. Então foi assim que eu consegui. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa. Primeiramente, como é hardcore, eu queria prevenir da gente morrer. Então eu já vou pegar tudo isso aqui. Talvez não deve ser tanto. Quero fazer aí certinho. Eu vou encher isso aqui de tocha. Então galera, eu coloquei aqui bastante... Aqui várias tochas, né? E depois eu posso ver de colocar mais. Às eu gastei 30 carvões só e eu fiz isso aqui. aqui tudo em volta, fui saltando tipo 4, 4, aí 8 assim, aí 8 assim que pesquisar isso aqui é o jeito mais eficiente de iluminar tudo, tá ligado? Aí, eu tipo, eu não quero que nasça um mob aqui. Então, agora vamos pro objetivo principal desse vídeo. É o seguinte, vai acabar a comida uma hora. E eu como muito, porque eu fico correndo assim, para de um lado pro outro, eu tô lá, eu indo pra lá, daí eu esqueço, mas a andar pra cá do nada, eu... O que que eu tô fazendo? Aí, ah, yeah, deixa eu andar pra lá, eu ando muito mais que a pessoa normal. Aí, eu, eu gasto mais comida que as outras, basicamente. Então, a gente vai fazer isso, e também vai ser, tipo, bagulho de comida, plantação de comida comunitária. É... Então é isso né, Vamos lá pegar terra, porque né, plantar pedra de terra, fazer uma pá, então bora lá, vou gastar essa pá aqui toda pegando terra, vai demorar bastante, mas tudo pela sociedade. Então, galera, eu peguei aqui várias terras, não sei se foi o suficiente, mas dá pra começar. Quatro packs e um. Vamos ver, né? Tá, onde que a gente vai fazer essa plantação? Eu queria fazer um lugar que é pra ser comunitário, então posso fazer no meio e... e dane. Deixa eu ver. Tem aqui essa área, uma área mais plana, né? Planície tem a ver com plantação, na minha opinião. Deixa eu ver. Acho que pra cá, ó. Aqui é uma área da hora. Então, vamos. Então gente, isso aqui foi tudo que eu consegui, falta mais aqui, esse aqui e mais dois lá em cima, praticamente dois e meio, então eu fiz praticamente metade né, eu fiz dois, e... é, eu fiz metade, não, fiz mais, mais que metade, nice, não, metade, três, três, é, fiz menos que metade. Então depois vai crescendo, eu vou colocando e vai ser isso. No tempo a gente vai preenchendo isso aqui tudo. Não sabe fazer até mais. Né? Mas enfim, então, esse foi o vídeo, galera. Valeu aí por assistir. Eu tô fazendo vídeos assim mais curtos, mas eu com mais frequência e com edição melhor. Que eu, eu acho que é um vídeo mais legal, entendeu? Valeu aí por assistir todo mundo. Eu desculpa por, pela qualidade do primeiro vídeo. Meu Deus. Achei que isso aqui no é um buraco. É, desculpa pela qualidade do primeiro vídeo. Meio precária, mas já arrumei. Eu, eu acho, né? Vamos ver se já tá melhor. Então é isso. Valeu aí por assistir. E tchau.